Olá, boas-vindas ao mutirão virtual cirandas.net 2014, meu nome é Daniel, integrante da cooperativa EITA, gestora técnica do cirandas.net. Mas o que é o cirandas? O cirandas é uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Economia Solidária que junta muitas coisas. Em primeiro lugar, é uma ferramenta de comunicação que nos permite... É, compartilhar ideias, é, informações, artigos no campo da economia solidária e em outros temas relacionados. Em segundo lugar, é uma ferramenta de inteligência econômica, ou seja, um lugar onde cada site de economia solidária tem direito a uma vitrine gratuita onde pode colocar os seus produtos e serviços e fazer vendas online. É, como por exemplo aqui vamos supor que eu vou comprar esse esse abaco eu tenho aqui posso finalizar o pedido e fazer a minha compra mas é mais do que isso como inteligência econômica é possível buscar produtos e serviços de todo o brasil tanto em lista, podendo é, perceber produtos relacionados, a cidade onde está, etc., como também o resultado de buscas em mapa, em que você pode olhar através de um farejador onde estão os empreendimentos de determinada busca que você tenha feito. O Cirandas é também uma ferramenta que garante o reconhecimento dos empreendimentos de economia solidária, pois como cada um tem o seu próprio site, como esse, por exemplo, exemplo é, ele pode estar contando a sua história mostrando suas fotos e dizendo como ele funciona diretamente para o público no mundo da internet o Cirandas também é uma ferramenta de articulação ela nos permite fazer recortes temáticos, recortes territoriais, recortes em redes e cadeias, como por exemplo, esse recorte de rede e cadeia do artesanato, em que nos permite ver eventos, comunidades, pessoas e empreendimentos relacionados ao tema. O Cirandas, ele é também um espaço com muitas novidades. A cada dia nós temos novas é, funcionalidades à disposição, como essa aqui que aconteceu aí há alguns dias, em que foram oferecidos para os empreendimentos novos temas para que ele possa diversificar a forma como é o seu empreendimento. Você vai aprender isso ao longo do mutirão hoje, mais tarde. O Cirandas também é um espaço que tenta enfrentar os grandes desafios na inclusão digital da economia solidária. É por isso que nós temos comunidades como a comunidade de cirandeiros e cirandeiros e os formadores cirandas, os pontos de apoio cirandas, que fazem a formação por todo o Brasil, como você pode ver aqui na lista dos cirandeiros. O cirandas é também uma ferramenta para contribuir com a superação do capitalismo. Segundo a Quinta Plenária Nacional, a economia solidária tem como um dos seus objetivos a superação do capitalismo e a gestão da informação e construção de redes e cadeias é estratégia essencial nesse sentido. E para finalizar, podemos dizer que o Cirandas é uma ferramenta solidária no sentido mais profundo do termo da economia solidária, oferecendo, por exemplo, nos empreendimentos, a possibilidade de você ver a composição do preço dos produtos e com isso fazer o uso do comércio justo e solidário e da prática do preço aberto. Bem, é isso aí nesse primeiro vídeo, queremos que você possa aprender bastante a usar o seu empreendimento e podemos, possamos reforçar e fortalecer a economia solidária cada vez mais. Um grande abraço, tchau!